Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindo a mais um workshop da casa deste grande evento relacional Dias de Bricolage. Caso queira rever tudo o que já decorreu no dia de ontem e no dia de hoje, pode fazê-lo no nosso site lerroamerlame.pt e também no nosso canal do Youtube. E caso queira ver tudo o que ainda vamos ter no dia de amanhã, pode também fazê-lo no nosso site lerroamerlame.pt e nas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. Ao longo deste workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que nós vamos responder aqui em direto. E nada melhor do que acrescentarmos a este grande evento relacional um workshop da casa com o tema Reutilizo e Crio Peças de Arte Decorativa. Consegue observar bem os brincos que eu trago hoje nas minhas orelhas? Pois é, foi criado pela artista que trazemos hoje, a Carolina Andrade. Olá Carolina, muito Olá, boa Antânia. tarde, bem-vinda ao nosso evento relacional Dias de Bricolagem. Olá, muito obrigada. Antes de mais, devo dizer que estes brincos são maravilhosos, super leves <risos> e lindíssimos. Obrigada. E uh, vamos então, se calhar, começar um bocadinho, porque tenho também aqui alguma curiosidade de saber como é que começou esta paixão uh, pela parte da cerâmica e de, de criar uh, objetos decorativos. Ok, então, eu comecei por uh, formar-me em design industrial, na altura experimentei vários materiais Uh, madeiras, metais, inclusive cerâmica, uh, mas é curioso porque detestei. Foi o primeiro material <risos> que eu pensei, não, isto não é para mim, eu não quero isto, não quero isto para mim. E porquê? Porque tem os seus próprios prazos, uh, ou seja, não é uma coisa que se consiga fazer hoje uhum. e ter pronto amanhã. Esqueçam essa ideia de fazer o presente de Natal na véspera, não vai dar. Ou seja, tem uh... um processo de continuidade que demora e, Sim, às vezes, também seja, é aborrecido, era aborrecido é, fazer... Não, a questão são exatamente os prazos, porque uh, o primeiro contacto que eu tive com, com cerâmica não foi logo com a matéria. Uh, fiz um molde a partir de uma peça já existente, ou seja, um molde em gesso e não houve propriamente um contato com a matéria. Uhum. E tinha pratos para entrega, foi, foi tudo assim um bocadinho estressante e eu senti, não, isto não dá, nós estamos numa cidade tão <risos> rápida, está tão rápido é que este, este material não não pode ser uma forma de vida, porque uhum. senão será muito estressante. Depois, mais tarde, como é que eu descobri que afinal tinha encontrado o amor da minha vida? Porque passou de testar... <risos> Às <risos> vezes o amor e ódio andam ali juntos, <risos> não é? É, <risos> <risos> primeiro... É difícil, mas depois, pronto, compensa. Uhum. Então o que, é que aconteceu? Depois decidi hum, voltar a experimentar e experimentei técnicas hum, básicas de modelação em que contactei mesmo com a matéria e, e aí percebi a maravilha de estar a trabalhar numa matéria que no fundo envolve todos os elementos, que é a Terra, a argila, uhum. não é? O ar que é necessário para que a peça seque a água, para que tenha plasticidade, para conseguirmos trabalhar uh, o barro e o fogo. Sem fogo, nós não conseguimos que a peça tenha resistência, precisamos sempre de, de forno. E então, no fundo, uh, nós uh, tudo aquilo que eu trago hoje é um bocadinho a resposta às necessidades que as pessoas muitas vezes, pronto, algumas questões que as pessoas colocam, que é Ok, eu gostava muito de fazer uma peça de cerâmica, mas não tenho forno em casa. Uhum. Eu gosto muito do aspecto, mas hum, não tenho forma de fazer. Como é que eu poderia fazer uma peça de cerâmica sem, sem esses uh, materiais básicos? Exatamente. Não é? e então, uh, eu trago aqui um bocadinho esse, essa resposta. Ou seja, dá para reaproveitar embalagens que temos em casa, de vidro, metal, plástico, de cartão uhum. e dar-lhe um efeito de cerâmica, através é. da, da pintura. Da pintura, e, portanto, o que hoje traz tra aqui para nós é que as uh, embalagens de vidro, de metal, que tínhamos lá em casa e achamos que não há solução para elas, Exatamente. tu vais mostrar que há a solução. Exatamente. E que, que podem ser peças vida. decorativas lindas. É verdade. Podemos transformar portanto, uma verra até... de vinho... Numa jarra, não é? Exatamente. Ah, isto é uma garrafa de vinho? Sim. <risos> ok. Então, estou então, é. muito Sim. curiosa para ver o que é que vai sair daqui. Muito bem. E, e para além do vidro e do metal, também trabalhas outro, outros materiais? É cerâmica Sim. e...? Ah, então. Eu tenho dois projetos pessoais. Ou seja, tenho duas marcas e dou formação de cerâmica. Hum, dou formação de iniciação de técnicas, é em, cerâmica. Um, no artelier e tenho uma marca pessoal que comecei a desenvolver mais no caminho da joalharia. Uhum. pronto sim os sim, por não são brincos e causa dos brincos temos aqui é <risos> mostrar uh, são pronto comecei a trabalhar com metais a fazer parceria com joalheiras porque eu não tenho formação de joalharia. só nos últimos tempos tenho vindo a aprender um pouco mais e sempre a juntar a cerâmica mas a querer evoluir um bocadinho na, na área então, a minha marca pessoal é com o meu próprio nome, Carolina Andrade. E, e depois tenho um outro projeto coletivo, que é a Sigil Ceramics, que, em que trabalhamos objetos living, ou seja, são vasos, ou seja temos vários objetos curativos mas sempre funcionais e na base dos projetos uh, temos sempre um conceito uhum. é um bocadinho a escola do, do design é pensamos sempre não fazemos só uma peça bonita pensamos sempre num, num conceito e, e a ideia é nós criamos algumas parcerias com outra, outros artistas e outros materiais sim muito bem é. portanto hoje temos aqui uma verdadeira artista que nos vai mostrar como é que vamos reutilizar as nossas peças de arte decorativa é verdade. O que é que precisamos para começar? Então, <risos> para começar, seja o que for, uh, convém uh, termos sempre materiais de proteção e uh, eu começo por me proteger a mim, com o um avental, okay. porque, porque é, as coisas podem identificar a nossa roupa, não exatamente. é? Exatamente. Será sempre bom neste tipo de, de atividade uh, nós utilizarmos roupas velhas, algo que não, não, não tenhamos medo de estragar. De estragar. Uh, pronto. Usar um avental será sempre recomendado, não é? Porque vamos trabalhar com tinta acrílica ou tinta de parede uhum. e, apesar de ser à base de água, pode sempre estragar. Pode tingir a roupa, não Exatamente. é? Exatamente. Muito bem. Então, uh, protegemos a nós. Será bom, depois protegemos também a mesa. Uh, Neste caso, podemos ar... utilizar um alto de plástico para proteger, Sim, não é? Sim, uma manga plástica. Será sempre uh, o recomendado para proteger a mesa. Claro, se tiverem jornais em casa, podem reutilizar não se que a de madeira também não sim sim alguma base alguma coisa que dê para colocar na base um, para que não estrague a mesa claro a superfície pronto estas mangas normalmente são um bocadinho grandes podemos cortar à nossa medida não temos que utilizar tudo um, pronto e então a nível de materiais de proteção são estes dois também podemos utilizar luvas caso Aquelas de, de látex Sim, estas de látex podemos utilizar também se não quisermos uh, ter problemas com a pele, mas também são tintas à base de água, não haverá grande Ou seja, problema. sai com facilidade, podemos lavar uh, facilmente Sim, exatamente. Uh, tenho aqui uma tina com água também, para, caso não tenhamos uma torneira, não, não haja uma torneira por perto, uh, será sempre bom termos água uhum. para lavarmos as nossas trinchas uh, ou as nossas mãos, sim. Depois temos também álcool, uhum. que servirá para limpar também as, as peças, as embalagens, porque antes de pintar, seja o que for, qualquer superfície, convém uh, remover todas as impurezas, às vezes restos de creme, alguma gordura que fique. Desengordurarmos toda a superfície Exatamente. antes de aplicarmos as tintas. E uh, parece incrível, mas nós não vamos precisar de um primário para... Uh, dar cobertura a uma garrafa de vidro, não é? Temos a ideia de que não pois, é Pois, porque o vidro, como não é puroso, temos sempre aquela ideia de, bem, é melhor pôr um, um primário, um tamanho, não é para exatamente. aderir melhor. Então, aqui vais mostrar que não é preciso. Exatamente. Estou muito Pense curiosa. <risos> <risos> temos uma grande surpresa especial. Uh, que eu já vou dizer. Um, pronto, dá-nos muito jeito também ter um, um, um pano. Para ir limpando, não é? Exatamente. E para suportar tanto para limpar as embalagens como alguma coisa que queiramos secar, por exemplo, uhum. as trinchas ou, ou mesmo alguma embalagem. Um, pronto E depois, uh, depois deste, desta primeira preparação, nós temos, obviamente, os materiais uh, base para, para o trabalho, uh, as trinchas para a pintura, espátulas para a mistura, uhum. uh, os pigmentos... Serão também utilizados para criarmos as nossas próprias cores. Utilizamos uh, como base uh, uma tinta acrílica, poderá ser um resto de, de uma tinta de parede que tínhamos em casa. Tem ou, é que ser branca, não é? Que é para pormos os pigmentos. Pronto, convém que a base seja neutra, que seja branca e neste caso uh, mate. A nossa ideia é dar okay. um efeito, eu vou usar um termo técnico de engobe. Engobe é uma tinta, eu vou Sim. criar um paralelismo com a cerâmica e daí também ter trazido uh, algumas peças uh, da minha marca que no fundo foram feitas em cerâmica e é possível uh, encontrar esses tons ou criar esses tons uh, sem ser feito através desta tinta que é o engobe. O engobe okay. no fundo é uma tinta à base de barro uhum. uh, e tem um corante. Então, nós pintamos as peças ainda em cru, antes delas de irem para o forno e elas ficam sempre com um aspecto assim mais opaco. Porque ok. A tinta assim mais densa. Então, nós conseguimos quase confundir uh, estes dois materiais. Não percebemos que isto aqui era uma embalagem de vidro. Uh, a tampa é metálica uhum. e que isto não é a mesma coisa, não é? Pois, São e nem parece e que já foi um recipiente. Pronto. É forma às vezes denuncia um pouco, mas nós conseguimos sempre usar um, uma um novo uma nova cara. Um, então, os pigmentos. só uma pergunta, que Carolina. Sim. Os pigmentos têm que ser todos líquidos ou pode também ser em pó? Nós temos vários tipos de, de pigmentos. Uh, é sim, nós poderíamos utilizar, nós podemos utilizar um ao outro. Ok. A única diferença é que o líquido mistura-se melhor, fica mais homogéneo. O, o este é em pó teremos que ter mais cuidado com os grumos. Ou seja, temos que mexer bem. Sim, temos okay. que misturar muito bem. Uh, a, podemos até misturar um bocadinho antes com água, se, se for uma quantidade muito grande, ou então misturar durante algum tempo até tudo se, se dissolver. Sim, os uh, Sim. Pronto, os, os corantes uh, podem ser de origem mais natural ou sintética, isso depois é a escolha de cada um. Uh, e, é curioso que eu já utilizei aqui corantes do Roi para fazer tintas cerâmicas e foi surpreendente o resultado. Ou seja, nós uh, não, nunca prevemos o que é que vai acontecer quando um pigmento é exposto a uma temperatura muito alta. Pois, nós sabemos o comportamento que ele vai ter. Exatamente. Eu tinha comprado um tom argila, que uhum. a tonalidade era assim cinzenta. Ok. E quando saiu do forno, saiu rosa. Ah! É completamente Ou seja, a cor ficou completamente Exatamente. Distorcida. Eu lembro-me, fiquei chateada porque não sei como <risos> eu queria. Uh, e, anos mais tarde, eu quis repetir a cor que tinha saído sem eu controlar. Ou seja, nós também aprendemos muito uh, isso na cerâmica, que é, nós não conseguimos controlar a matéria. Uhum. Uh, como é uma matéria orgânica e, e, e é submetida a uma temperatura, Uh, há muitas coisas que não saem como nós queremos. Não conseguimos controlar. Às vezes uma peça que é colocada na prateleira de baixo, uh, a mesma peça igual pode ser colocada na prateleira de cima e elas vão sair com uma tonalidade diferente. É, isto tudo porque o calor sobe pois. e vai influenciar a atmosfera e vai, vai ser completamente diferente. Então nós treinamos um bocadinho o nosso desapego também e um bocadinho gerimos as expectativas, uhum. não é uma coisa que se consiga controlar. Não é uma coisa como uh, nós vamos fazer hoje, que é uma, é uma tinta fria frio, se nos enganamos, voltamos a fazer amanhã e, ou, e sabemos que cor, de uma hora, pois. conseguimos refazer. E que a cor que escolhemos já sabemos que vai ser aquela. Exatamente. <risos> é, é, é totalmente diferente, são matérias completamente diferentes. Então é, é muito engraçado que conseguimos uh, encontrar soluções. Claro que todos estes objetos são decorativos, não poderíamos hum, utilizar para consumo alimentar, ou seja, um claro. prato não seria pintado desta forma. As tintas não são as indicadas para estar em contacto com alimentos, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Nesse caso tem que ser feito de raiz em cerâmica e tem que ser vidrado. Okay. Tenho aqui, por exemplo, um, um exemplo. Uh, este tom, fui buscar mais ou menos, não é? Este é a base, é o grês. E uhum. depois leva um vidrado branco que é o que vai, pronto, a, uh, vai impermeabilizar a peça e é possível... E aqui já utilizar. podemos pôr comida. Exatamente. Mas Exatamente. este é o, o exemplo cerâmico. Fazemos sempre ah. este paralelismo. Uhum. Um, estas tintas que vamos, uh, trabalhar hoje não é para usar limitar. Não tal. é para é só mesmo decorativo. Sim. Exatamente. <risos> um, pronto, então, o, o, o ponto de partida será sempre criarmos a cor que nós queremos uhum. e vamos criando sempre tonalidades uh, mais claras e vamos sempre uh, trabalhando para o mais escuro. É melhor deixar sempre o, o preto no fim, no que fim, é o mais escuro. Sim, vai sempre uh, haver um risco de contaminação. Então deixa, deixamos sempre para para o final. Um, para utilizar as tintas, uh, podemos utilizar uma gamela ou algo, por vezes até uma tampa de um frasco, uma sei lá, um prato ah, que não utilizamos de... um para o ar. Exatamente, está também. Mas para sobe, e que sobra quase sempre. <risos> é. Precisamos de. Se, seria bom voltarmos a utilizar, não é? Até para dar uma segunda mão. Um, e para isso é muito prático utilizar uma película a um filme. porque que é para guardar o, reci uh, o recipiente com a Exatamente. tinta. Dura e depois nós tempo. podemos utilizar até quanto tempo? Se estiver bem selado, pode estar um mês. Um sem mim, problema, boa, sim, boa. Sim. tem que ser lá está uma base impermeável, uhum. plástica de preferência, ou vidro e, e muito bem selado, selado. sem, sem uh, entrar ar. Isto acontece também com a cerâmica. Nós quando fazemos uma peça podemos uh, parar o tempo, envolvemos em plástica e ela não, lá está, é, não havendo não, não ar, não entrando oxigênio, não, não, não, não vai seca. secar. Exatamente. Um, pronto, então, assim, de materiais... Ah, e é também mais. bicarbonato, não é? Essa é, é a surpresa. Esta é a surpresa, <risos> pois estou curiosa porque uh, então. não estou, e também não estou a perceber muito bem como é que vai entrar o bicarbonato. vais me surpreender de certeza. Pronto. <risos> Sem o bicarbonato, nada disso que eu estou a dizer fazer sentido. Não. Mas é isto que vai fazer, é isto que vai dar okay. a espessura à tinta, vai dar a densidade à tinta, vai dar um, o grão uh -huh. que uh, normalmente na cerâmica. Este aspecto assim mais uh, granulado uhum. ele é dado por pequenas areias que existem no barro, a sílica. É isso que faz com que o barro tenha esta textura. E nós vamos criar esta textura com, com o bicarbonato de sódio. Okay. E vamos notar que a cobertura é completamente diferente. Nós, ao espalhar a tinta, uh, sentimos que faz toda a diferença utilizar o, o bicarbonato. Nós até poderíamos experimentar com e sem e vamos uhum. ver que a cobertura, por exemplo, sobre vidro, é completamente Vai ser completamente diferente. Completamente diferente. É completamente diferente. Um, pronto, então estes são os, os materiais magrais. que precisamos para fazer estas peças decorativas. Exatamente. Esta é a base. Um, então, a primeira, o primeiro passo para nós, um, para nós decorarmos a peça é então escolher uma embalagem que, que, que tínhamos em casa, alguma coisa que não utilizemos. Um, pronto, retiramos, podemos retirar os rótulos que, que tenham. Eu tenho aí um exemplo em que pintei com rótulo, só para nós vermos a, a, diferença? a, tal, a espessura da tinta, assim, para perceber o quão densa ela é, uh, que pode, em alguns casos, não, não ser necessário remover o, o rótulo. Mas, claro, se houver a oportunidade de retirar, é sempre melhor. Então, neste caso, nós até temos uma peça que tem, uh, já tem dois materiais, uhum. já conseguimos perceber um bocadinho a diferença, se bem que também vais pintar uma peça, <risos> não me escapas. Um, e pronto, e então nós temos a nossa, a nossa peça. Uh, depois de, de termos uh, escolhido algumas peças, convém pronto, escolher logo tudo. Para depois o processo é tudo mais fácil. Eu vou só reforçar, Carolina, que todos os materiais que tu utilizaste aqui, que estão aqui em exposição, é tudo que é reutilizado, não é? Portanto, sim, uh, sim. aquelas embalagens, como disseste, vinho e sim. embalagens de restos de, resto de Com comida cerdas, que já. Sim, sim. que já era para o lixo exatamente. e que nós estamos aqui a transformar, não é? Sim. Ou então nós enchemos lá uma prateleira de casa cheia de frascos e no caminho. Ah, é verdade, depois não sabemos o que, é que acabamos de fazer. Ora, temos aqui uma bela solução. <risos> então, pronto, eu sabia que isto ia dar jeito. Verdade. Às vezes guardamos e pensamos assim, um dia vai dar jeito. E realmente um oh. temos aqui a solução. <risos> então. Hum, pronto, então. Hum... Nós podemos reutilizar seja o que for, lá está não temos grande problema com o material base porque esta tinta realmente tem uma boa cobertura. E vai agarrar bem. Exatamente. Esta é uma peça um tanto complexa porque tem textura, por isso ah. vamos perceber... Ou seja, que se quanto mais lisa ela for, mais fácil é de aplicar. Sim, se tivermos uma base... Ou seja, vai ser muito mais difícil de espalhar a tinta por ter baixo e alto relevo. Ah. E assim vamos perceber também como é que se comporta a tinta no baixo relevo e no alto relevo. Ah, sempre que há arestas, a tinta tem tendência a expandir. Mas como neste, neste caso ela tem quase uma base, uh, pronto assim mais sólida, uhum. ela consegue adaptar-se bem uh, uhum. à, à textura. Então é muito mesmo muito importante limpar a peça. Sem guardar consigo agitar pouco, não é? Sim. E isto, lá está mais, uma vez mais no paralelismo com, com a cerâmica. Sempre que vidramos uma peça, que é o, o último acabamento que nós fazemos não devemos ser colocado cremos na nas mãos com as mãos limpas limpar as nossas mãos limpar limpa a, a peça. peça exatamente e só depois de fazermos isto é que podemos fazer, fazer... o processo exatamente. de pintura então okay. colocamos eu utilizo álcool é o melhor Muito para bem. para desengordurar sim Saiu aqui completamente. Uh, tu utilizas o álcool uh, para qualquer tipo de peça que, que vais utilizar ou tem ah, que ser. É assim, claro, que se eu estiver a pintar cartão, não, não é necessário. Não, nesse caso, não se limpa. No vidro, no Mas se o vidro, metal, é sempre sim. álcool que utilizas. Sim, sim, muito bem. Pronto, então nós fazemos esse processo. Tentamos agarrar assim no interior, assim não, não sujamos, não, não estragamos o trabalho que já fizemos. Uhum. Uh, e vamos limpando em toda a volta. E temos de deixar secar um bocadinho, ou não é preciso? Ele evapora rápido. Evapora rápido. Sim. Okay. Depois, a, a pintura da base será uma, uma opção uh -huh. uh, pessoal, não é? Te, leva algum tempo, temos de esperar que seque, virar de um lado para o outro, mas uh, assim fica sempre assim mais bonitinho, não é? Fica uh com -huh. a peça uh -huh. completamente limpa a pintada. Hum, pronto, então, para fazermos a mistura da tinta, como eu vos disse, temos, então, uma tinta, neste caso, de parede, uma sobra que tinha lá em casa. Mate, não é? Mate, Tanto Mate é sem brilho, exatamente. não é? Sem brilho. Poderiam utilizar brilhante, já iria puxar um bocadinho mais o aspecto vidrado. Ah, Porque também okay. dá para jogar com, com, essa, com a luz de sombra. Neste caso, quero trabalhar Para fazermos um assim o aspecto mais este, cerâmico. Mais opaco, é opaco. Exatamente. Bem. Um, pronto. Nós acabamos uh, sempre por utilizar mais tinta do que aquilo que precisamos. <risos> mas então, vamos meter sempre mais. Sim, não vou tirar o pia aqui à. <risos> à Isto será sempre um bocadinho ao olho. Ok. Uh, mas pronto, no fundo, eu utilizo sempre uma espátula depois para dar algum suporte aqui no resto para só assim um bocadinho também se decidir dar duas de mão vou reaproveitar okay. o que sobra mas nunca é preciso assim muita quantidade depois voltamos a tapar claro não é porque ela se não estiver bem fechada começa a secar é, e Pronto, eu vou lavando constantemente as mãos. Lá está, ao porque, é... a água é sempre importante. É. <risos> Neste caso, sujaste um bocadinho as mãos, pronto, é já verdade. dá para limpar. E nós na cerâmica fazemos exatamente a mesma coisa. Temos sempre uma tacinha com água ao lado, porque estamos sempre a sujar as mãos e precisamos, de muitas vezes, umedecer o barro para que, para que ele não estale. Então, estamos sempre a pôr as mãos na água. Agora, a nível de tonalidade. Uh, neste caso, eu vou tentar replicar aqui esta tonalidade. que Será o mais próximo assim de um grego amarelo gris Exatamente. Não, e nós poderíamos corar, poderíamos colocar um pigmento no barro e, e ele ficar com esta tonalidade, que foi o que foi feito aqui nestes tons cinza. A, a cor natural do barro não é. Essa, uhum. uh, eu corei a porcelana também com pigmento, também com corante. Okay. Que é exatamente o que nós vamos fazer aqui, só que lá está, aqui não vai, não vai levar a temperatura e fica exatamente como nós pintamos. Claro, quando pintamos parece sempre mais escuro, uhum. depois quando seca. Fica ah, sim, quando há a secagem, um bocadinho... aclara sim. sempre um bocadinho, não é? Exatamente. E por acaso, eu, o, o conceito destas peças foi um bocadinho esse, é na cerâmica, tudo o que é muito úmido, uhum. o que tem muita água, no caso da tinta, porque é que ela é mais escura quando acabamos de pintar, porque ela está úmida, não é? À medida que vai secando, vai ficando cada vez mais clara. Por isso é que eu criei depois este degradê, até chegar a esse Até essa... este. <risos> este aqui. É cor natural, é a cor depois de seco, a matéria fica assim, fica mais branca, fica sempre mais clara. Daí muito os conceitos que eu estou sempre a ir buscar. <risos> uh, pronto, então, colocamos sempre um, o mínimo, Colocamos sempre um bocadinho okay. sempre é, só um é, um é. e depois sim. vamos acrescentando. Depois é que vamos acrescentando é? sim. Eu para misturar utilizo a espátula, uh, a espátula não, a trincha, porque ela vai logo ajudar a homogenizar. E vou fazendo assim movimentos circulares. Tento... Carolina, consegue só, se calhar para ah. as pessoas lá em casa conseguirem ver? Sim, uh, posso inclinar um bocadinho. É, sim. inclinar um bocadinho. Vou fazer assim. Isso. E só aos poucos é que vamos percebendo a quantidade que ainda precisamos de adicionar. Poderíamos uh, misturar outro, outros tons. Se, se eu quisesse um verde não tendo um corante verde e tivesse um azul e um amarelo, não é, é, é o, o comum das tintas. Não é? Podemos sempre criar uh, cores Com pigmentos fazendo cores? Sim, podemos criar mais tonalidades. Este... Agora realmente é muito prático, sendo já líquido, quase que poderíamos criar também efeitos marmoreados Sim, porque eu vou ensinar alguns efeitos okay, decorativos. Ah, como é que efeitos decorativos, ou seja, as nossas peças aqui estão todas muito uh, homogéneas, Sim. estão assim, lisas, mas é possível dar outros efeitos decorativos. Ou seja, fazer várias cores na mesma peça, é isso? É, conseguimos uh, fazer, por exemplo, a reserva, que é uh, pintar metade da peça com uma cor e a outra parte ficar com uma outra cor, mas a divisão ser muito certinha, uhum. porque vamos utilizar a, a fita de pintor. Uh, também podemos fazer um efeito salpicado uhum. e eu trouxe uh, também uma, um objeto uh, muito especial, muito banal, que tem, nós temos todos temos em casa. <risos> Exato. Uma escova dentes também nos vai dar um, um efeito muito giro. Portanto, uma coisa tão simples que temos todos lá em casa, uma escova dentes, há para fazer algo completamente diferente. É verdade, fica assim um efeito, será de chatela? Muito ah estou é, curiosa é. para ver na cerâmica normalmente é, são pode ser areia de retil, uhum. ou pode ser um pode ser um óxido que é adicionado e fica com esse efeito assim salpicado uh, pronto então já encontramos aqui mas o mais, já ou está mais assim o tom. mais lado não é está assim próximo daquele lá está isto é muito a olho vamos vamos adicionando aos poucos vamos vendo o, o que, é que o que é que nós queremos porque isto é um gosto pessoal não é e, Agora, a textura está muito líquida e nós vamos perceber que, ao adicionar o bicarbonato de sódio, vai começar a modificar, vai ficar muito mais denso, vai ficar muito mais espesso. Oh. Um, mas também não há uma medida assim certa. O que nós vamos fazer é, uh, nós tendo uma colher, também é bom para ir gerindo. Neste caso, vou usar assim a espátula uh, para tentar... Vamos adicionando aos poucos, é Sim, isso? Sim, exatamente. Okay. Que é para, se cair um bocadinho a mais, nós ainda conseguimos controlar. Uh, neste caso, pronto, ah, deu, jeito, mais. deu jeito, porque, em princípio, nós vamos precisar mais um pouco, mas será sempre melhor começar por adicionar. e ir, ir adicionando aos sim, pouquinhos do que de uma vez. Sim, porque se fica também uh, muito denso, depois não conseguimos espalhar a tinta e uh, também uh, notam-se mais as marcas uh, das pinceladas. Mas, também, o nosso objetivo é criar esta textura, ou seja, este uhum. efeito assim, muito, muito, muito texturado, tanto aqui como aqui. Com estes montamos. relevozinhos este, para estas só bonitinhas. com o bicarbonato de sódio é que conseguimos. Então, quanto mais colocarmos, melhor porque ficamos com mais textura, mas também temos de ter cuidado para não ficar demasiado denso. O bicarbonato de sódio é o que faz com que esta tinta agarre nas superfícies? Sim, ela vai criar essa densidade, vai, vai, criar, vai fazer com que a, a, a tinta fique muito mais espessa e agarre muito melhor, sim, à peça. Oh, ok, então Todala. este é o segredo para não precisarmos de colocar primário. Exatamente. Sim, exatamente. Muito bem. Bem, eu se calhar vou, vou utilizar tudo, Afinal, pronto. caiu, <risos> sim. mas era preciso. É, sim. aquela cautela. Vamos pondo assim aos poucos. Ela ainda assim está bastante líquida. Lá está, vamos adicionando, vamos podemos experimentar também se virmos que não temos a certeza, podemos experimentar um bocadinho na peça e vamos se já está a ficar com o efeito que nós queremos. Ou seja, quando colocamos na peça temos que ela tem logo ficar mais grossa a tinta? Sim, fica, ou seja, eu agora experimentando. Se eu ao passar a tinta, ela houver zonas em que ela não está a agarrar muito bem, quer dizer que eu ainda posso pôr mais um bocadinho bicarbonato, ou seja, se também não vejo assim... Ah, tem aqueles vincos? Sim, estes passinhos que estão aqui por baixo, é ainda o vidro hum, a aparecer, a transparecer. Por isso ainda posso pôr mais um bocadinho. Bem, um bocadinho... <risos> <risos> Mas é, também é muita quantidade de tinta. Ok. E, depois, e a quantidade de bicarbonato também depende sempre da quantidade da de tinta quantidade que tem. Da tinta, claro, sempre Muito proporcional. Bem neste caso não, não estamos a utilizar uma fórmula mas é assim quem trabalha com com uh, materiais com várias técnicas artísticas uh, há, há muitas coisas comuns de uma coisa para a outra e, e podem ir aplicando nós vamos percebendo um bocadinho vamos vendo a olho o que é que o que é que é, o que é que resulta e o que é que não resulta tão bem ela ainda, ainda me parece ser um bocadinho líquida mas uhum. podemos fazer um segundo teste e assim também vemos Vemos o que, é que, o que é que nos agrada. Também podemos sempre dar uma segunda de mão. Okay. Se já, vemos, seja, já vemos aqui o aspecto granulado. Já começa a aparecer aquela textura Sim, que estavas a falar exatamente. há pouco. Pronto, isto depois será sempre uma... uma questão um bocadinho pessoal, o que, qual é o aspecto que nós queremos para a nossa peça. é Já será suficiente. Nós depois ainda vamos dar uma segunda de mão. Mas sim, tu costumas sempre dar uma segunda de mão ou é só é assim, quando por achas vezes, necessário? Por vezes a tinta está tão espessa que a segunda de mão se vai, é, às vezes é um risco porque vai retirar um bocadinho da tinta que já colocámos. Mesmo não... depois de secar um bocadinho? Sim, depois de secar. Uh, porque a base como é impermeável, não é? o vidro não é poroso, a uhum. uh, tinta sai facilmente. Não agarra logo. Sim. Então, muitas vezes, na segunda de mão, temos de ter algum cuidado, uh, porque, porque às vezes estamos a tirar a, o trabalho que já fizemos. Tem, tem que ser com muito cuidado. Temos e, normalmente, quanto cuidado. tempo é que demora a secar estas uh, uh, É assim, as, o, as secagens têm sempre muito a ver com, com a atmosfera, com o clima. Não é? No uhum. verão, tudo seca mais, mais rápido, rápido claro. e no inverno tudo demora mais tempo. Isto é igual na cerâmica, é igual no, a pintar móveis, com qualquer tinta, temos esse fator. Uh, mas neste caso, não menos de uma hora, será sempre necessário uma hora. Isto tem superfícies assim impermeáveis, uh -huh. será sempre uh, necessário mais ou menos uma hora para conseguirmos dar a segunda camada. Por é que eu tenho já uma na manga <risos> Que é para continuarmos o processo. Exatamente, senão não iria dar. Porque, uh, mas isso, uh, essa uma hora seria para dar depois a segunda de mão, mas se calhar só não sei, ao fim de 12 horas ou 24 horas é que a peça fica... Uh, sim, já pronta, Podemos já mexê-la, manuseá-la, não é? Exatamente. É melhor sempre deixar descansar para não, não corrermos risco de criar alguma marca, não é? Ou de sair alguma camada. É sempre melhor deixá-la assim quietinha e depois fazemos o trabalho no, no dia seguinte. Muito E agora estamos perto do Natal, isto era uma prenda muito cheira personalizada, ah, sim, não é? É verdade, e sem grandes <risos> custos, não é? Com, verdade. Reutilizando alguns materiais consegue-se logo assim um efeito completamente diferente e uma prenda muito cheira. E uma prenda que depois mais ninguém tem, igual. Exatamente. Exatamente. Então se for feita por alguém que gostamos muito, não é? Verdade. Ficamos. Ok, pronto, temos a. A primeira parte feita. Podemos também pintar um bocadinho do, do rebordo. Uh, depois o engraçado se... também, que estávamos a falar há pouco, é que isto são coisas que nós vamos reutilizando, ou seja, presentes que poupamos dinheiro. Exatamente. E uh, estamos a reutilizar e sem poluição do ambiente, não Sim, é? Sim, é verdade, é muito sustentável. Damos uma segunda vida às para nossas, para as nossas peças. peças. É verdade. Uh, também notamos que uh, tendo uma tonalidade já na base pode influenciar também ah, a. como corretura. já tem o preto por baixo, não é? Exatamente. Uh, no caso aqui da, da garrafa, desta garrafa, que era de vinho, a base era escura e até foi vantajoso na altura enquanto eu pintava, porque não se notava muito. Uh, é naquela cor. cor na, resultava bem, não, se, não havia aquele problema de estar muito escuro, de aparecerem uhum. assim, falhas. Quando se trata de tonalidades assim mais claras, um, é um bocadinho mais chato ter ter, esta, esta base ter este escura. tom escuro por baixo, Sim. porque vai escurecer um bocadinho a, a cor, não é? Exatamente, vamos precisar dar outra de mão de certeza aqui. E de depois, certeza. dando outra de mão, conseguimos ver mais ou menos a tonalidade que temos em baixo? Uh, não, depois de dar a segunda de mão já não, já não se vai perceber. Já não se vai perceber, aqui, portanto já fica uniforme caso, como esta, exatamente. não é? Aqui precisamos mesmo de passar... Se a embalagem uh, for de tons mais claros, conseguimos sempre ir manuseando os tons. Se for mais escuro, é que já, obrigatoriamente, Sim. temos que utilizar dar a segunda de mão, não é? Sim, exato. Pronto, esta fica de reserva. E, pronto, temos que esperar, no mínimo, uma hora. Uma hora, para darmos a segunda de mão. Pronto, <risos> por isso é que... <risos> Mas a Carolina já está a surpresa. <risos> Exatamente. Pronto, nós podemos... Um... E que também temos aqui, não é? Sim, exatamente. Este é o resultado já final. E Depois temos... da segunda de mão, aqui. Exatamente. Esta só tem uma de mão, exatamente. é isso? Exatamente. Temos aqui um bocadinho a diferença entre uma e outra. Neste caso, é necessário passar a segunda vez. Sim, principalmente em cima, vê-se que tem a tonalidade preta, como tinhas dito há pouco. Sim, tem estas. Uh, este... Influência. Nós vemos logo a diferença. É muito... É completamente diferente. Mas pronto, no, no geral, na pintura convém sempre passar. Sempre passar a segunda de mão, Em sempre. todos os, os materiais. Sim. Claro que pronto, a densidade da tinta ajuda. Neste caso ela podia estar um bocadinho mais densa. É muito quantidade de tinta. Lá está. Ou seja, nesse caso, de estar mais densa, podias ter posto mais bicarbonato de sódio. Sim, exatamente. É sempre o bicarbonato de sódio que, que dá essa densidade. Okay. pronto. Aqui um, Nós não vamos conseguir pintar a base já e como não estamos a trabalhar com, neste caso eu estava a agarrar no interior, uhum. torna-se um bocadinho mais difícil de, de fazer a pintura, a pintura. A base será a última parte, Sim, não é? Sim, exatamente. Essa, essa parte teríamos que esperar novamente para poder virar a peça e poder pintar a parte de baixo. Por isso, pronto, é assim, para tudo é ser um bocadinho de paciência e ter tempo, não é? Claro! Se... Então, quando são coisas de bricolagem, <risos> temos tempo de paciência, tempo... É Usar a imaginação também? Sim, sim, sim. Mas não dá para ser tudo para, para já. E fazer, isto, isto é bom também para sugerirmos lá em casa fazer isto em família, com os Sim, mais pequenos, não é? Seria. isso é uma boa que, atividade. Porque as crianças, normalmente, que tudo o que é pintado, adoram. É verdade. É, verdade. é não é? Entretanto, é também estou a dar aulas a miúdos. Estou a dar aulas de cerâmica a miúdos e... Hoje vamos pintar. E eles perguntam, hoje vamos pintar. eu Não, para a que próxima é aula pintar, pintar, não é? pintar. É verdade. <risos> E quem não, né? eu acho verdade. que isto... Até parece quase uma terapia, não é? é Quando estás ótimo. a pintar alguma coisa... Sim, não, não pensas em mais nada. Consegues sair, viajar um bocadinho. É, é muito terapêutico. Há quem faça mandalas, é? Desenhe. e pinto pois. mandalas. ou quem desenha okay. aqueles quadros, né? porque tem jeito para desenhar. <risos> é verdade. E pronto, e é quem tem esse gosto, não é? Uhum. isso pois, quanto mais nós desenvolvemos, quanto mais praticamos. Pois, também já ouvi dizer que esse é um truque, quanto mais vamos praticando, mais uhum. vamos nos aperfeiçoando, sim, sim, não é? Sem dúvida. Portanto, se às nós... vezes queremos logo desistir, não, precisamos desistir. Sim, se nós pintarmos de ano a ah, ano... Pois, a evolução vai ser curtinha. Uhum. É verdade. Por isso mesmo neste tipo de pintura, já costumamos pintar com quadros, Uh, já, vai, já vamos notar bastante a diferença. Porque isso não existe assim uma técnica, uh, nenhuma técnica específica para pintar, pois não? não. Uh. Será sempre tentar, tentar que seja uniforme, não é? Uhum. Puxamos sempre a tinta, tentamos sempre puxá-la ao máximo e vamos buscar sempre que, que sentimos que já não temos suficiente, já estamos só a arrastar a, a que colocamos. E pronto, ter cuidado, lá está. Há sempre zonas que querem saltar, que a camada de baixo quer sair. É porque, porque não estava bem seca? ou oh. Não, é porque é impermeável. Par, o vidro, ele não consegue, não tem porosidade, não consegue agarrar assim tão bem a primeira camada. Então nós estamos a umedecer outra vez. O que já estava seco, estamos outra vez a umedecer. Ok, é por causa disso. E, então há partes que. que então, Mas temos que questão. esperar, se que ela mais tempo ainda de secagem. Para depois podermos uh, dar uhum. outra de mão. Exatamente. Pronto, então nós aqui temos um, já um, uma peça concluída, ou seja... Primeira de mão, segunda de mão Sim. e a peça aqui, concluída. Exatamente. Muito bem. Um, este é um aspecto assim muito liso e, como eu vos estava a dizer, dá para fazermos outro tipo de, de acabamento. Ou seja... Eu é delas... diria que isto é uma embalagem de vidro, não é? é Eu verdade. não diria. Fica completamente reconhecível. Verdade. Hum, ah, vou demonstrar como é que então uh, reservamos esta tinta. Uh, pronto, as, as trinchas convém também lavar logo, porque uhum. se secam. É uma chatice. Uh, pois, pois já não dá para tirar a tinta, <risos> não é? Uh, também, não sei se todos sabem, mas. Se colocarmos a trincha também dentro da, da película... Ah, como não apanha o ar, não seca, não exatamente, é? Exatamente. Acontece exatamente a mesma coisa. Conseguimos mantê-la e conseguimos... Por exemplo, se eu agora quisesse dar uma terceira de mão ou quisesse pintar novamente com esta tinta... tinha sempre a tinta guardada. Já tinha a tinta guardada e tinha a trincha já pronta para utilizar novamente. Não tinha que lavar para, para utilizar outra vez. Mas, uh, claro, que se não formos utilizar, mais vale lavar logo, caso até nem, nem haja uh, outras de reserva. Neste caso, temos uma quase para cada cor, mas caso tivéssemos só tivéssemos uma, Não é? então, tinha sempre que lavar. Então, nós colocamos sempre. Tem aqui uma, uma questão, já a primeira questão, uh, da senhora Madalena, que pergunta se podemos pintar com mais do que uma tinta o mesmo produto. Eu penso que é assim. Sim, sim, sim. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer, que é tal reserva, ou seja, podemos, ou reserva ou manchado, são duas técnicas que nós fazemos normalmente na cerâmica, em que em que podemos ou isolar uma das partes, pintamos uma, uma parte, isolamos e depois pintamos a outra. E pintamos a outra, a outra ou, com tons diferentes até, sim, não é? Ou podemos sobrepor, podemos sobrepor várias tonalidades, se nós pararmos que seque, não é? Mistura-se uma na outra. Se aguardarmos um pouco, uh, podemos criar um efeito manchado. assim um, Também podíamos fazer uma espécie de decapé em que lixávamos um bocadinho a camada a segunda camada de tinta e, e surja de baixo. E Há depois muita... fica quase duas tonalidades, não é? Sim, uma cor e depois a, a, a cor de cima. responde à questão. Sim. Ou seja, é, é utilizar a imaginação neste caso, claro. não é? Claro. Criatividade não tem limites. É verdade. Fazer muito. Muita coisa. Pronto, ficando já assim uh, bem selada. Podemos reservar e podemos passar para a nossa próxima tinta. Tenho aqui, Carolina, mais uma questão. Da mesma senhora, Madalena, muito obrigada por ter colocado outra vez a outra questão. Uh, dá para pôr brilhantes ou purpurinas? Sim, neste, neste género de peça, como ela não vai ao forno, não é? Não é uma peça cerâmica, é só o efeito cerâmico. Podemos aplicar uh, várias coisas. Podemos colocar uma corda, podemos aplicar, fazer algumas colagens brilhantes, conchas, o, o, o que quisermos. Ai, conchas, gostei da ideia. <risos> gostei da ideia. Poderíamos... Ou seja, podemos utilizar o que quisermos. Se, uh, por exemplo, folha, uh, flores secas também podemos pôr. Sim, sim, sim. Poderíamos aplicar todo o tipo de elementos. Uh, se fosse cerâmica, não. Porque tudo que vai ao forno, Queima. Ah. Exatamente. A única coisa que resiste é... Uh, se, uh, há até aquela, aquelas, uh, aqueles potes tradicionais de Nisa, aquelas, uh -huh. uh, é, o artesanato típico. São pequenos pedacinhos de quartzo, são areias, é sílica. E só isso é que resiste à temperatura do, da, do forno, porque de resto tudo derrete. Tudo o que quisermos, na joalharia, por exemplo, tudo o que eu faço em cerâmica, eu tenho que colar no final, ou seja, os apliques, as partes de trás têm que ser sempre feitas no fim de tudo. Okay. Tem que calcular sempre o tamanho dos, dos furos, e faz tudo no final, porque se colocasse dentro do forno derretia tudo. Neste caso, podemos fazer apliques, podemos fazer o que quiser. Utilizámos a nossa imaginação Claro que sim, Não convém que o aplique seja, uh, ou seja, se nós utilizamos a peça diariamente, não é? Se andamos com ela de um lado para o outro eles podem descolar ah, com facilidade, não é? Claro, temos ter de ter cuidado. Podemos, de -te. é. Fazemos Clim. a peça, fazemos os apliques e ela fica lá bem quietinha na prateleira. <risos> não, pronto. Ou seja, é mesmo para, para, mais, para peças decorativas, podemos utilizar esse tipo de apliques, mas se calhar para Sim. algo que vamos manusear todos os dias, não. Pois, Portanto, neste caso, como estas seriam para peça decorativa, nós queríamos colocar os apliques. Exatamente. E, então, temos aqui um pote, que neste caso, para um Uh, utilizei para colocar algumas balharias. Uhum. Um, ele é todo assim em, em metal e vamos ver também como é que a tinta adere uh, neste, neste pote. Vou mostrar como é que conseguimos esta tonalidade cinza e depois vais ser tudo a pintar. Vamos ah, esquivar. vou pôr mãos à obra, <risos> vamos lá! Então, um, colocamos sempre a base branca. Neste caso, como eu já tinha aberto a tinta, é fácil abrir, assim mas se for a primeira vez podemos utilizar a própria espátula e é muito mais fácil abrir. De abrir. Sim. Neste caso, pronto, vou ser menos generosa com a quantidade de tinta, que eu coloquei muito à bocado, e não é necessário. Mas normalmente as medidas fazem assim mais a olho, não é? Sim. Ok. Depois, Depois se for nós... precisar mais, vais acrescentando. Sim. Depois vamos percebendo, ok? Se da última vez coloquei muito, se calhar desta vez ponho um bocadinho, um bocadinho menos. menos. Né? Vamos, vamos gerindo assim. E pronto, convém -se sempre ir lavando as mãos, porque senão vamos estragar o trabalho que já fizemos, não é? Porque Depois uh, vamos estar com o resto de tinta, vamos estar a pintar depois as peças que nós vamos fazer, não é? Exatamente. Neste caso, eu vou utilizar um, outro, outro pano para limpar também a peça. Neste caso, um, mais por causa de, de, está, das nossas das de, gorduras das nossas sim, mãos, não é? Exatamente. Voltamos a utilizar o, o álcool. É sempre, é sempre o, o processo. Limpeza. Neste caso, nesta peça, tu a pintarias por fora e por dentro, não sim, é? Sim, esta tem que ser pintada no interior e no exterior. Sim. Porque Bem. fica mais visível. Esta aqui já não, não seria necessário não é? Exatamente. Essa, no máximo, aqui este bordo e aqui o bordo do interior. Mas não será necessário. Mais nada. E nestas peças também é a mesma coisa. Pode ser só mesmo a, a parte visível, okay. o resto. Carolina, podemos, se calhar, pôr... Eu sei que elas estão assim meio sujas, mas... Só para as pessoas conseguirem ver o, o que estás a fazer aqui nesta ah, peça. Ah, sim, sim. Tá desviar aqui um bocadinho. Não sei se aqui ainda... E aqui, se calhar, já conseguem ver melhor sim. o que estás a ir fazendo. Não, obrigada. Nada. Ok, pronto. Então, neste caso... Uh, vamos procurar esta tonalidade assim, este cinza. Mais acinzentada, não é? E então também temos que ter alguma, algum cuidado com a quantidade de tinta que é para. de pigmento, que é para. também, não? Assim, para atingir esta tonalidade tenho a dizer que é preciso utilizar muito corante. Ok. Parece que.. Porque é uma, é uma tonalidade fácil. bem mais escura, não é? Sim, é difícil atingir o preto. É, é, é, assim, fácil atingir várias escalas de cinza, mas o Nesse preto... Nesse caso, para fazermos mesmo uma peça preta, utilizaríamos uma tinta preta? Oh, Sim. Seria oh, fácil... é? Sim. Seria mais fácil. Sim. Seria mais fácil. As tonalidades de cinza... Convém ter a base branca. A base branca, exatamente. Para conseguir um preto mesmo, porque, depois há, assim, aquilo, aquilo ali não é preto. Este não, este é, é cinza... É, há quem chama a tracite, é exatamente, pois, mesmo se escurinho. Se virmos, compararmos, isto é preto, isto é, é exatamente. Preto. Então, para conseguir aquele cinza quase preto, tem que ser na mesma com base branca. Base branca, mas temos muito mais corante preto. Sim, muito mais. Temos de ser muito generosos. Aqui, por exemplo, é uma tonalidade... Já é um cinza mais clarinho. É se calhar assim, é mais quase, parecido com este, não? Quase, sim. É muito idêntico a esse. Por isso, temos que adicionar mais um bocadinho. <risos> e pronto, e vamos misturando e vamos vendo o efeito. Por vezes, parece que vai ficar muito escuro, mas há sempre um, um pedacinho assim, mais claro. Temos como tu disseste há pouco, uh, quando pintamos, fica o aspecto mais escuro. Depois, quando seca, fica Vai mais claro. Vai ficar clar. sempre mais claro. Por isso, temos de ter sempre isso em atenção. Só misturar a tinta também é terapêutico. Boa! Estás <risos> a mexer, a mexer, não é? Também deixas de pensar. Eu penso que todo este processo é assim, terapêutico, não é? Sim, é, é mexer a tinta, ver as corantes. Tudo faz parte do, do processo, até limpar a terapêutica. <risos> Verdade, com uma musiquinha de fundo Sim. Pronto <risos> Ok, pode ser um bocadinho mais curto Mas estamos muito próximos já da, de da Deste tom, não é? Sim Depois mais um bocadinho E o mais engraçado não é que depois olhamos para estas peças E ninguém diz que isto é vidro ou que é metal Sim, é Não, é cerâmica de certeza <risos> É verdade, confunde-se muito facilmente é, muitas vezes perguntam-me, pronto, qual é que é a diferença, não é? Porque é que, porque é que não não se utilizam estas coisas para, para o dia-a-dia, -dia, não é? Para... Ou, qual é a diferença entre pastas de modelar ou porque é que... Não se percebe muito bem o, o que é que é a cerâmica, porque associamos a uma coisa só estética, não é? Uhum. Uma coisa decorativa, mas... Mas existe todo um processo muito técnico, muito químico, uhum. e então... Um, é uma coisa que nós temos que... Pronto, temos que perceber um bocadinho o processo para... Como para é que funciona todo o processo sim. da cerâmica para perceber, não é? Sim. Hoje, no hoje, fundo, existe caso, uma ciência, não é? Até chegar ao resultado final. Ok, já encontramos aqui a nossa cor. Bom. E agora vai experimentar, pintar um bocadinho. Um, nesta peça, vou okay. só exemplificar. Pronto, agarrando assim no interior. Ah, Pronto, eu queria-vos mostrar como é que fica sem o, sem o bicarbonato. Uhum. Neste caso ah, é assim, boa! Ou mais seja, liso. fica lisinho. Exatamente. E se adicionarmos, como é que, qual é que é a diferença? Neste caso, ela agarra muito bem porque é um metal. Se fosse o vidro, nem sequer nós vimos que não agarra. Escorria logo, não Sim. era? Exatamente. Então, vou só pôr aqui mais um pouco. É bom utilizar uma colher. Uh, colocamos sempre um bocadinho na colher. Uhum. E assim também vamos percebendo melhor as usagens, não é? Com, com o tempo ganhamos essa experiência. Aqui já percebemos que ela está um bocadinho mais espessa. Exatamente. Não sei se lá em casa conseguem ver. Eu até vou mesmo abusar um bocadinho. <risos> vou pôr um bocadinho mais. Mas esta já notamos que ela custa mais a espalhar. Parece que até reduz, não é? Parece e fica, fica mais uh, presa na, na trincha. E isso uhum. é bom, ao espalhar, sente-se mais dificuldade? Sim, sim. Mas também é o que dá uh, a cobertura e, e o que vai dar também a textura. Se não colocarmos mais uh, quantidade, não sentimos esse, esse efeito granulado. Ok, agora já. Já dá para experimentar. A trincha tem uma boa reserva de tinta. Nós vemos aqui que, eu ao escorrer a trincha, ela tem bastante, uhum. bastante tinta. E, podes experimentar. Vai aplicar. Ah, Nota-se logo a diferença. A diferença, ah. é verdade. Depois podemos comparar. Então, este é sem o bicarbonato Exatamente. e este é com o bicarbonato. Temos logo ali aqueles grãozinhos que estavas a falar há pouco. Exatamente. Fica completamente diferente. Até parece mais, muito mais brilhante, Sim. Não, é? não tem... Não Ou seja, tanto... a, a, a superfície não agarrou logo, não absorveu. Uhum. Mas em termos de aplicação, é como se fosse uma tinta normal. Então não se sinto diferença só sobre ter bicarbonato. Sim. É só se tivesse muito a que custa assim, mais a espalhar. Nesse caso... Estou a fazer bem carolina. Sim, <risos> <risos> força. Depois temos sempre vamos sempre o retoque nos rebolhos. Pois há peças mais fáceis que outras de pintar, não é? Ah, Posso pois. colocar mesmo a mão na mão? A mão assim, não é? é? mais fácil. Há peças um pouco mais complicadas. Por exemplo, a cor branca, eu acho é que é das mais difíceis. Nota-se okay. muito um, a base. É difícil ah. dar uma boa cobertura. Uh, mesmo sendo mate, mesmo sendo assim opaca, custa um bocadinho. É preciso usar muito mais camadas. Bem, para a primeira vez. Acho que não está mal. Ótimo. Pronto. Se quisermos... Uh, lá está. Se quiséssemos pintar a base... Aqui podíamos pintar já a base? Sim. Só -o, deixamos o interior para depois. Ah, porque tem aqui oh. já aquele altinho, não é? Oh, não. Acabei de fazer o serviço, realmente. Não é problema. Terminamos facilmente. Vou cobrir este que não tinha. e Neste caso, vamos pintar o fundo. Como há pouco não pintamos o fundo, invertemos os papéis. Que é para mostrar às pessoas também como é que podemos pintar o uhum. fundo. Aqui só, vou só aqui dar um toque aos rebordos. É Sim, quando é profissional uh, mete as coisas <risos> nas mãos, faz-se como deve ser. Mas eu não senti, não senti que seja difícil de fazer cobertura. Sim, é, é fácil. Pronto, neste caso, vou pintar sobre o rótulo. Ah, que é para depois vermos. Uhum. Carolina, tenho aqui mais uma questão. Se aplicar com uma esponja, dá para fazer degradê de cores? Sim, sim, sim. Dá para... Isso é mais um efeito decorativo que é possível fazer. Pusemos aplicado Pomos a esponjazinha, fazemos várias cores e depois sim, vamos... fica sim, é assim com cores diferentes. Sim, sim, sim, sim. <risos> Isso é mais um, mais um efeito decorativo que é possível fazer. É... Lá está, a criatividade não tem limites. Portanto, limite. podemos fazer tudo o que nós quisermos, com os materiais que quisermos. <risos> que Temos depois peças únicas lá em casa. Aqui, pronto. A trincha fica sempre com muita tinta. Tentamos sempre aproveitar ao máximo. Ela fica... É que é por causa do bicarbonato por ter engrossado? Não, é mesmo a trincha. E é bom ter um bom depósito. Porque há pincéis que não, a fibra não, não retém a tinta. E é bom até que retenha que é para... Para não termos que ir buscar tantas vezes tinta, não é? Uhum. Se, se Portanto, as tira... trinças da marca da casa do Lourou à Merlin são boas. A Carolina testou. Sim, é verdade. <risos> são ótimas. Não deixam muitas marcas. Uh, porque, por vezes, há, há fibras que deixam muitas marcas. Convém que sejam trichas Bem, com pelo eu fofinho, Eu vou estar é? até amanhã aqui a tentar tirar tinta, não é? Mas, uh, pronto, chega a um ponto em que, olha, deixa estar levamos e fazemos o mesmo processo. Vamos aguardar. Vamos guardar. Depois, para os efeitos cerâmicos, podemos utilizar uma destas. Lá está. Se eu não demorar muito tempo, posso não a reservar assim uh, super bem, não é? põe só um pouquinho. Ou seja, se daqui uns, a daqui uns minutos for outra vez pintar, não precisa ser assim muito Sim. minucioso. Exatamente. Okay. ok. Pronto, então temos aqui mais. Uma de reserva e então vamos agarrar. Nas tuas surpresas, estou <risos> uh, curiosa. Vamos começar pelos efeitos, um, uma das que eu tinha então falado era a tal reserva. A da reserva Sim, e a do salpicado, não era? Uh, vou utilizar a outra água porque, entretanto, uh, já temos ali, aquela água já não está muito boa. Pronto, é sempre bom ter água de reserva ou vamos despejar. Pronto, Limpamos uh, o balde Sim. e depois voltamos a ter água limpinha. Sim, mais uma vez. Temos que sempre lavar as mãos antes de passar para a próxima peça. Senão, é interessante ia pintar essa peça de preto, não é? <risos> então... Vou escolher esta. Acho que ela só vai ficar muito gira. Com uma faixa branca, aqui por uh -huh. baixo. Concordo, acho que vai é ficar muito. E utilizamos a fita cola de pintores a fita cola de papel e o que vamos fazer é vamos escolher isto claro é mais uma vez ao nosso gosto vamos escolher a medida vamos ver mais ou menos por onde é que gostaríamos de de isolar uh, pensando sempre que onde colocamos a, a fita ou seja o que eu vou pintar se for na parte de baixo não é a fita tem que ficar para cima ou seja a fita Bom. vai ser o, a, vai mostrar a cor que temos embaixo e tudo o que nós vamos pintar ela vai ficar... reservar ou seja vai impedir que a tinta passo para o outro lado, ou seja, ah, vou por pintar aqui... é que aqui chama uma... reserva. Exatamente. Bem. Então nós vamos aqui proteger esta parte com a fita. Tentamos que coincida, não é? Para ficar direitinho. Quer-te ajudar? Hum, não, acho que está. Obrigada. Pronto, e... Cortamos, pode ser, esta como é de papel, é fácil de cortar assim. Pronto, e tentamos colar muito bem para que a tinta não... Para que a tinta não entre dentro do... das fissuras, não é? Se bem que ao pintar, tentamos pintar de cima para baixo. Porque se o fizéssemos ah. ao contrário, a tinta poderia entrar para dentro da fita, não é? Okay. Então tentamos sempre seguir o, o sentido da fita. Uh, e para isso, pronto, vamos... Neste caso, vamos uh, fazer... Aplicar a um, uh, tinta branca. E para manter esta textura... Metemos novamente o bicarbonato. Sim, exatamente. Tentamos neste caso, ainda precisamos de menos quantidade, não é? <risos> que é só mesmo ali aquele pormenor. <risos> É sim, pois podemos inventar uma cor com todas as só que já utilizámos. Ah, até podemos misturar <risos> vários corantes e ver o que cor é que vai dar. Pode ser que dê, que dê uma sim, cor bonita. Vai dar aquele, quase certeza. É este, este aqui. <risos> Os tons todos juntos, perfeito. Tem a decucer. Um, pronto, então colocamos o bicarbonato novamente. Esse é sempre o nosso ingrediente, é o essencial, é o principal. E... Misturamos muito bem, neste caso quase que se confunde a tinta e o bicarbonato, o bicarbonato tem muitas aplicações, já vimos, não é? Sim, podemos utilizar para tirar as da roupa, é, ele aqui diz exatamente isso, é verdade. E agora também percebemos que dá para fazer objetos decorativos. É verdade. Ok, já temos a consistência. A parte de baixo também já tem algum, algum relevo. Pronto, quase que este não precisa de tanto assim. E então a pintura é normal, só que temos então a reserva. Temos ali a fita cola a proteger. E, então é possível criar esta faixa diferente de cor. Neste caso podemos depois pintar a base. Claro que depois temos que reservar a, a embalagem assim ao contrário. Carolina, quanto tempo de secagem total? Uh, portanto, a de, para um primeira de mão, mais ou menos uma hora, e depois a secagem total uh, do produto? Então, o ideal seria fazer num dia e às 24 horas. 24 horas? Sim. Ok. Tentamos reforçar sempre aqui hum, a junta, ou seja, definir bem... Que é para não ficar também falhas, não exatamente. é? Exatamente. Pois. Tem que reforçar bem aqui esta zona que é para depois ficar bem certinho. Lá está, esta técnica pode-se aplicar em muitas outras coisas. Sim, em às vezes outras... até nas paredes utilizamos fita é, de pintor, depois para pintamos ali aquela a, zona a da faixa. parede e fica duas cores. Exatamente. E isto faz-se em, em materiais cerâmicos, em, em decorações, não usam só as pinturas de, de casa. Pronto. Aqui poderíamos, então, pintar a base. Sem ah, e já podemos pintar a base porque temos a parte de cima seca e daria até para a barriga para baixo, é, não é? Exatamente. Vamos ver se isto se equilibra. <risos> Mas, sim, aqui precisaria, era de uma segunda de mão. Pois, porque... ou seja, depois, passada uma hora, duas horas, sim. daríamos a próxima de mão. Exatamente. E... Uh, Pronto, poderíamos deixar secar primeiro, antes de retirar esta. Quanto tempo, mais ou menos, deixamos secar uh, com a fita? Uh, uma hora. Uma hora, ou, menos, ou seja, nós. quando a tida estiver mais ou menos chica, tiramos. Sim. Agora podemos tentar prever... Só para vermos o efeito, não é? Sim. Vem lá. Ficamos... Ficamos já com uma ideia do que é que acontece. Vou puxando assim com cuidado. E pronto, e já temos aqui a nossa faixa. Então, ficou Fica com tonalidade, a cinta assim, e, e a branca. Sobre isto, podemos, poderíamos fazer o efeito seguinte, que é, eu aqui não posso agora virar, não é? O efeito seguinte seria o salpicado, ou seja, poderíamos ainda dar agora uma sobreposição. Neste caso, vamos aqui aproveitar esta, que está assim meio sem graça. Muito Está muito brinquinha. É, preciso aqui de mais qualquer coisa. E, e é aqui que vamos utilizar a pasta de dentes? É aqui que vamos utilizar a pasta de dentes, sim, sim. Hum. Eu, neste caso, vou deixar a branca ali um bocadinho de reserva. Ok. Para se quiser misturar outra coisa. Um, e aqui eu vou salpicar esta com. O cinzento. Com, uh, sim, com o cinzento. Poderia ser mesmo preto a fazer ainda mais destaque mais não é entre branco e, e preto exatamente Vou fazer assim. e eu posso adicionar posso diluir um bocadinho com água é assim a diferença é que se eu utilizar a tinta mais espessa o salpicado fica com mais volume uhum. se ela tiver mais diluída a tinta tiver mais água tiver mais aguada o efeito vai ser, vai penetrar muito mais na tinta. Pronto, ah, então podemos okay. fazer... Uh, então, neste caso, vamos ter um bocadinho mais de, de tinta um de mais, cor de preto. Sim, só para criar um bocadinho mais contraste. E depois, vou adicionar um bocadinho de água, só para... só para vermos a diferença. Eu até posso molhar mesmo a... A escova? A escova na água. Okay. E depois é assim. Como é sempre afastar tudo nós temos. Ah, pois, porque depois podemos ficar todos salp salpicados, não salpica é? Salpica mesmo, como o nome indica. <risos> então, posso adicionar um bocadinho de água. Isto também é um efeito que se pode fazer numa peça cerâmica, por isso faz todo o sentido, com o efeito cerâmico, fazer, que é aquele efeito que eu estava a dizer mais.. Hum, que é, uh, eu aconselho sempre a fazê-lo na vertical, na vertical okay. porque assim, se tiver muito aguado, ao fazê-lo assim Vai pode, pingar muito? Pode pingar, ah. sim. Pronto, então, neste caso, tento fazer na direção da mesa e vou, eu vou gerindo uh, o efeito que eu quero se, E a intensidade? Não se para ver. Okay. Assim. Se eu fizer muitas vezes no mesmo sítio, fica com muito mais mancha. E podem ficar sempre uns pedacinhos maiores, uns, uns mais pequenos. É assim, caindo pedaços maiores, que acontece quase sempre, não, é difícil de voltar atrás, não é? Pois, porque, porque se calhar tentar tentarmos tirar novamente, vamos sujar a tinta por baixo, não é? Sim, por isso é que é bom... Hum, Pronto, tentar assim fazer mais afastado e aceitar também o, o que acontece, não é? O imprevisível, porque... As obras de arte são assim, <risos> não é? O que é imprevisível também uh, pode fazer sentido na peça. Agora, não sei se se vê muito bem aí de longe, mas já se nota... Penso que lá em casa já conseguem ver melhor, ou quem esteja uhum. a assistir. Sim. Pronto, e nós podemos fazer em toda a volta. É como estás a dizer, esses pontinhos assim mais é, grossos, sim. pronto, caíram, ficam. É assim, é, é isso, assumimos, ou retirávamos, pintávamos um bocadinho de branco. Ah, e depois vamos, tínhamos que passar nesses sítios de branco, Novamente, é? pois. Só que isso depois é uma coisa sem fim, pois se acontece outra vez, vamos outra vez tentar dar um retoque, mas mas é possível. Ou então tentamos imitar o que aconteceu por acidente. Ah, pois, ou seja, fazemos em, o, que fizemos, o que aconteceu em baixo repetimos em sim. cima. Está Boa, bem, também é bom assim. Não parece que foi acidente <risos> e que correu tudo bem. A propósito. Exatamente. Já estava a pensar. É <risos> <pensando. risos> assim. Já estava a pensar. Não. Exatamente. Ok. Então temos aqui o nosso efeito. Portanto, estava picado. assim sem graça, já ficou. Já ficou outra coisa. Outra coisa. É? coisa. Está muito fofo. Uh, pronto, então esta é. A técnica foi uh, de reserva, temos o salpicado. salpicado e agora podemos, é assim, o salpicado lá está. pode ser feito com qualquer cor, não é? Nós uhum. tendo uma base mais clara. E tem então, se podíamos utilizar duas cores, por exemplo, esta mais escura ou uma outra? É assim, eu dei um workshop <risos> <risos> em que... A pessoa entusiasma-se tanto que pinta de todas as cores que existiam. Ah, é oh, sério! Estão a ver aquele festival do Oli, ou, é aquele festival na Índia Sagrado? Sim, não. sim. Parecia, esse festival ah, bem. E que parei as pessoas de, todas são maridas, não é? de Tudo. Uh, <risos> ok, aquilo foi mesmo tridimensional, tudo assim. Também. <risos> Pronto. Uh, por isso sim. sim, todas as cores que existiram. <risos> é Pois é, uh, é uh, isso mas agora que é mude cada cor, pomba. Depois temos que ver o, o nosso gosto. Claro, claro. E uh, conjugarmos sim. também aqui, não é? Também na nossa casa. Sim, é verdade. Sim, eu aqui, por exemplo, entusiasmei-me um bocadinho com, a, com este gradiente, porque é possível começar num tom e depois tentar criar um conjunto, uma família de peças, não é? Com, uhum. a, com um ponto de partida, é? Um, um tom mais cinza claro, depois vamos escurecendo até fazer um, um tom vamos fazendo um, um gradiente um degradê Carolina ainda vais fazer mais alguma técnica sim vamos fazer hum, vamos fazer temos um o manchado e temos o stencil é temos é já há pouco tempinho ok temos okay. que acelerar sim. aqui um bocadinho no okay. uh, então, tempo vamos fazer uh, aqui o manchado é muito rápido é muito okay. simples Neste caso, não vamos lixar, vamos aproveitar a tinta que já temos aqui e vamos dando assim, pinceladas, pinceladas pronto, mais soltas. E vai criar assim o um efeito. Faz também lembrar aquele efeito que estavas a ter há pouco do DKP. Do... Sim. Sim, exatamente. Sem lixar uhum. é possível fazê-lo só com pinceladas. Este é muito, muito rápido. Bom. Pronto, o stencil, é só uma curiosidade, hum. é possível fazer. É possível fazer o nosso próprio stencil. Só que já agora. Deixamos também na parte de cima para ficar Sim. bonito. Quem quiser ficar com as peças aqui, pode. <risos> bem? Uh, em casa vão ter que fazer as vossas próprias peças. Claro. Vão ter que experimentar. Um, pronto, então, o stencil. O stencil é assim, é uma técnica um bocadinho difícil de, de conseguir. Uh, Fazer assim, logo bem à primeira. Okay. É, é... é daquelas coisas que temos que ir... Uh, Sim. Temos que ir, praticando. temos que ir e praticando. Exatamente. Então, uh, consiste em... Ah, neste caso, era bom não ter tocado aí. Uh, consiste em uh, desenhar uma forma e podemos passá-la para a peça sem... Ou seja, o desenho que nós queremos, uhum. ele pode ser passado para a peça. É assim, uh, eu acho que o está até mais difícil Uh, okay. Não se molda tanto a peça, então é melhor utilizar um papel vegetal. e podemos desenhar livremente uh, a forma. A forma que nós queremos. Podemos fazer o primeiro perceber mais ou menos o que é que nós vamos querer fazer e é bom ter sempre uma mesa de corte ou qualquer coisa por baixo para proteger para a, a mesa. Chisato, não é? Exatamente. E depois podemos cortar, podemos cortar a forma que nós queremos. Uh, o desenho é completamente livre, por isso... Formas, claro, mais orgânicas são sempre um bocadinho mais difíceis de cortar com o um x-ato. As formas mais retas... Aconselha é sempre formas mais simples, se calhar, sim, não é? Sim, sim. Formas mais abertas. Mas é assim, existem stencils com, com padrões de azulejos, não é? Aqueles muito complexos. Aliás, os azulejos, muitos pintam-se com a técnica do stencil. É muito complicado. E uh, muito tradicional. só Vou okay. só concluir aqui, então, o corte. Podemos fazer com vários tamanhos. Podemos aproveitar este restinho que cá está e fazer o oposto. Neste caso, vamos aproveitar este pedacinho que está aqui. Foi cortado. E até colocar esse bocadinho na superfície, não é? é. E pintar. É, o que vamos fazer é sobrepor, ele é o molde do desenho que nós queremos transferir, ou seja, nós agora, escolhendo aqui uma peça, sei lá, pode ser esta, pronto. Se eu quiser agora pintar esta forma aqui, por exemplo, se eu quisesse repetir este padrão, não é, várias vezes, porque ele serve como molde, não é? Exato. Se eu quiser repetir isto. Vou fazer aqui uma representação de uma vaquinha. <risos> é assim que faz. É, pronto, então, o que nós fazemos é pintar sobre... E calcamos sobre a superfície que desenhamos. Mais uma vez, o ideal é seguir o sentido do papel, não é? Se eu estou a puxar a tinta de cima para baixo, em princípio não entra tinta ali. Agora, uhum. por exemplo, agora distraí-me e estava a puxar a tinta para maior, baixo. Para Já baixo. vai aqui o, ficar vamos ver que vai Reservar a tinta. Por isso, estes detalhes são importantes para termos um bom resultado. E aqui também podemos, depois, passar uma segunda de mão, claro. Porque agora vai ficar ainda um pouco manchado. Mas pronto, vamos conseguir. E temos mais uma, uma forma diferente de fazer. Sim. <risos> Isto é o senso. Pronto, Boa. temos aqui então algumas técnicas possíveis de, de, de fazer. Boa, vale. Carolina, ficava aqui mais outra hora contigo a ah, saber sim. mais técnicas <risos> e <terapia>. aplicar, <risos> uh, mas temos mesmo que, que finalizar aqui o nosso workshop. Não sei uhum. se queres dizer mais alguma coisa nos últimos minutos? Uh... Ah, agradeço o convite, espero <risos> que tenham gostado. Gostávamos muito de ter, Carolina, obrigada. <risos> Olha, já fico aqui com ideias para fazer para os presentes de Natal. Boa. Portanto, obrigada. Uh, obrigada mais uma vez pela tua presença. Em casa também, muito obrigada por ter assistido e não só quem está em casa, mas também quem está a assistir desse lado. Muito obrigada pela sua presença, pelas, colocou, pelas questões que colocou ao longo do workshop. Amanhã... Temos mais um, um dia recheado de workshops da casa e, e demonstrações de produto com de, de, de continuidade deste evento relacional uh, dos dias da bricolagem. Amanhã vamos ter um workshop dedicado para crianças, portanto, se está curioso, fique desse lado para assistir com as suas crianças lá em casa. Uh, caso queira também acompanhar-nos, pode fazê-lo pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram e ver tudo o que vai acontecer no dia de amanhã no nosso site leroamerlan.pt. Muito obrigada e até à próxima!